Mesmes, Pelo menos o mínimo é. É, tá ligado? E receber isso de volta, tá ligado? Afeto é uma coisa que eu não tenho como controlar. Mas, opa! Mas aí eu tenho, eu, eu peço pra que, tipo assim, que as pessoas.